Me on a treasure hunt. I long for new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Every Bom dia. dia! Bom dia, não? Boa tarde. É tardíssimo. Hoje se... Só o vlog agora. porque que a madalena, ah. A Madalena hoje dormiu uma seta de 3 horas! Palmas! Uhul. Portanto, nós aproveitámos uh, para ver umas séries e fazer umas coisas E... enquanto ela agora acordou, tive que com ela a brincar lá em cima Madalena, não é para dar-lhes isso à Madalena? Madalena? Portanto, agora ela vai lanchar o um meu iogurtinho, umas bolachinhas E vou fingir que não estou a ver o que ela está a fazer um, E pronto É isto, malta, vamos ver Ah, tive também a ver a live da Mochi e da Inês Da Mochi e da Inês, da Mochi e da Alice uh, No Instagram E é isto que está a acontecer na minha vida Daqui por causa vou só pôr a música no meu vlog, ainda me falta Se não me esqueço. vai sair ainda hoje Bem, vamos agora poupar a sopinha Uh, então fiz um live, mas depois estava sem ligação nenhuma aqui, tive que repetir. E... Estava sem ligação, por isso tive que de desligar. E agora estou aqui a acabar o live. O, live, o vlog. São as oito, a Madelena vai jantar, a que meia está na cama. Não é, Benny? Está a ver a agrinha, o pé da Benny? Benny já está lá a De fiteira. Hoje esteve assim o dia todo, pijama. Não foi? Bem, Mada já adorme outra vez. Olha, nunca gostei de a mostrar isto. Isto ainda tenho roupa para passar. Hum, vou agora comer uma saladinha. Amo hum, alface. Vem no domingo hoje é quinta, já não há. Com muita alface. Muito muito Pronto, eu misto dois tipos de alface. Uma alface destas da vida cresce uma mais barata, vou pôr uma maçã e depois tempero com limão, azeite, isso. Bem malta, chegamos ao fim deste vlog, já me desmaquilhei, vou vestir uma meu pijama, vou-me deitar, espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho a todos e até a próxima. Beijinhos! Trabalhar no escritório dos é privados. Quem é que gosta muito de um leitinho de manhã? Madalena. a de é que três As minhas plantinhas continuam a crescer bem. Tenho que, plan... que regar esta outra vez. Agora como estou com menos coisas para fazer em casa. Dentro do é possível, dentro de não é? Estou a reparar mais nas minhas plantinhas, estou a cuidar mais delas. Este já está gigante. Vamos ver se elas vão crescer bem ou não. Esta também está maior. E esta já está a rebitar. Também tira-lhe umas... umas coisinhas que estavam mais mortas que vivas. Este é meu cacto, cá, não para de crescer também. A mãe vai buscar a tua xuxinha, tá? Tá. Com esta chuva, eles estão aqui. Vem aqui em cima, e vou lá embaixo. Eles são muito queridos. Eu acho que eles estão muito tristes também. Com este bicho. Nós vamos deixar passar agora uns, uns dias até voltarmos para a rua. Ai ai eu não estou esquecendo de fazer uma publicação no dia do pai A ver se faço hoje Ainda vou a tempo, não é? Espero que sim Agora tenho um motivo que eu tinha que procurar as fotografias com o meu pai ah, uma coisa giro assim Esta ah, manzinha está assim aqui, não sei porque Há este tempo de chuva Vou. Já basta estarmos em casa. Chuva não. Chuva é de preto não é cor de chuva. Mas pronto, vamos levantar essa estrada que eu vou pôr agora aí um cafezinho para sair. É que hoje acordei com anda de chuva imensa. Sim, mal tenho vestido a camisola como estava ontem, tá? E as calças também. Porque eu estava a lá, lá na cadeia. Acho que foi boi. Ainda não foi tava bem, não. Bem. Cafezinho nota, Ana. É, Madalena já papou, não foi, meu amor? Papou tudo. Agora vamos lavar os dentinhos e contar uma história. história. Muito bem. Oi, Tom. Vá, vamos trocar a fralda. Vamos lavar os dentinhos. Sim, sim, então vá a Madalena senta-se aqui vá. a Madalena já sabe lavar os dentinhos sozinha? Hum. mas não, primeiro temos que usar essa pasta e depois, como é que a Madalena faz? não é para comer a pasta é para lavar os dentinhos não? então vá assim então ao contrário não Boca de leão, agora a mãe ajuda para pôrmos mais pasta. Vá, assim. Opa! Vá, a mãe ajuda. Assim. Assim não, Madalena. Assim vais fazer do Assim. Hum. Boa. Isso. Então primeiro assim, mais os dentinhos. Assim. Isso. Muito bem. Agora a boca de leão. E uau, Boa Muito bem Vamos buscar mais pasta Fica aí quietinha tá? Madalena o que é que a mãe disse? Mãe hum? Olha, mais pasta Então vá, senta para lavar -se os dentes sozinha E a mãe depois vai contar uma história Ok? Já está Que Eu linda Pede desculpa a mãe dar um beijinho beijinho daqui, vá. Vem ao assim e diz desculpe mamãe. Boa, vamos ver a história do gatinho? Sim? Olha, e as meias? Vamos pôr as meias. Para ficar com os pés quentinhos. Sim. Outra, do panda. Quem deu estas meias? A avó deu. A avó deu, muito bem. Agora deita aqui, que a vai buscar a história. Então, queres que a minha conta a história? O pandinha também? Ok. Boa, então a vai contar a história do, pan... do gatinho bebê Olá, sou eu, o Tocas. Sou o gatinho do Lucas. <risos> Esta noite, agora é para ouvirmos a história. Fica quietinha, amada. Look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down. Collapse into water when they hit the crown. I hear the sound of empty streets. Agora. Ai, que é bom. Fizeram, mas quando fizeram, quando fizeram, quando fizeram, quando fizeram, fizeram, quando fizeram, quando fizeram, maquiagem assim e, e, e pronto, acho que não tiraste a roupa de ontem eu puxo a roupa de ontem só mesmo para não aparecer aqui o pijama outra vez e não isto o meu tempo entretanto acabei de fazer um live aqui também apareceu, a Mada apareceu fiz esta maquilhagem e a seguir vou fazer live deste cabelinho com a Alicette mas primeiro tenho que comer porque ainda não almocei e vou fazer então uma saladinha com frango e tomate. Tanã! Preparado. Alface, maçã, frango e tomate. Com muito alface, como vem Ana. Saladinhas. E pronto. E a seguir vou fazer live. Mal, já fiz os lives todos que tinha a fazer. Estava ali a tentar fazer um TikTok. Mas não descorei a dança. Quem mandou mexer? Não vai Vês? Vês no chão O que é que a mãe se sente no chão? É. Vês Quer é para a mãe ler a história? É. Sim Sim? Então, a Madalena sente-se aqui ao pé da mãe. Muito bem. Dois vezes. Trus, trus. trus. Boa. E a mãe abre para a Madalena. Uau, vai começar. Trus, trus. Aqui. Trus, três, Passa, trus, trus. trus, trus. Trus, trus, quem é? A menina. É a menina pequenina que tem uma meia rota no pé. Onde é que está a meia rota? A meia. só é parte aqui Muito bem. E esta árvore? Grande. A grande, onde está? A árvore grande, onde está? Daqui. Está aqui. E a árvore pequenina, pequenina, pequenina. Daqui. Onde está a árvore pequenina? Aqui. Muito bem! Agora o vai fazer? Trus, trus! E a mesma Helena diz? Vai, Quem é? Vai, Quem é? Eu. o Nesta quarentena só se come, vamos ficar todos gordinhos, não é, há... É, Está aqui a história, mas olha lá em cima a história, mas pode, a vez. Temos aqui uns ovinhos mexidos com salsichas, há anos que eu não tinha uns ovinhos mexidos com salsichas. Agora... Olha o que O que temos aqui, Madalena? O que é isto? Uau! Quem fez? E mais? Quem fez mais? O o pai, muito bem! E está bom? Tá? <risos> que Amém. delícia! O pai, enquanto eu fazia, comia. Eu cortava ela comia. Está <risos> bom! Vens mandar uma fotografia... Tá bom? Que bom, a respeito! A mãe pode provar um bocadinho? Não! não. Deixa-me provar, um de ah, meu amor. Então. É a mãe Pode também ser? tem direito. Então vá. A mãe que vai ter este lápis, não é Está delicioso! Hum. Foi a Madalena que hum. oh. o fez! De... Oh, não precisa de mais limão? Maravilhoso! É eu. Tá hecho. Tem que ser uma mais pequenina. Mistura é. da papinha. Mistura da salada de fruta. Sim. Ai, tá a dar a mãe. Hum. E ao pai, também dá. O pai é que fez com a Maralena. Dá ao pai um bocadinho também. Ó, ah, Maralena. Dá, mamãe. Dá, mamãe. Ah, Assim cai. Obrigado, meu amor. Vou agora ver um cafezinho. Buh! Buh! Vou ver se vou à varanda. Dar um café. Pegar um uhum. ar. Na face. Sério, eu enganei-me com. Uhum. Uhum. Uhum. Mas a é isto não continuei a online, Tipo, três pacotinhos de leite de soja, mas tipo mini. Eu achava que era de, daqueles grandes. Loser. misturado, feito e by the way estas bolachas são ótimas do continente, bolacha Maria Torrada uh, por ditão. quer uma bolacha também? Madalena Madalena de banho tomado vamos jantar, já sei o meu vídeo e, e pronto é isto que se passa mais um dia, mais uma voltinha cá estamos Gui a cozer ovinhos. Não é, baby? Fazer massa. Fazer massinha. E é isso. E é isto que temos para hoje. Bem, malta, entretanto. Já disse, é tardíssimo, é uma e meia da manhã. Eu ver eu vou ver um direto do Bruno Nogueira. Está espetacular. Agora vamos desmaquilhar, vestir pichama e dormir, que amanhã outro dia. Beijinho a todos e até amanhã. From girl. I brought a girl on my best bag